Olá pessoal, que bom que vocês estão aqui. Vou falar de um assunto assim muito, muito, muito, muito importante. Fantasticamente importante. Espero ter a capacidade de passar realmente a importância desse material. Então eu vou falar sobre as, as crises psicológicas que nós temos. Então o, eu vou falar de duas ferramentas, o Enneagrama e o quarto caminho. O Enneagrama é a ferramenta que identifica qual é o teu vício psicológico. O quarto caminho é como você neutraliza esse vício psicológico, essa coisa que vem e avança dentro de você. As crises psicológicas vêm pelas emoções. Ah, então você vê um acidente de uma pessoa conhecida, e né? você entra numa crise lá, lascada. Você perde o um emprego, você é, bate o carro, são coisas que provocam uma crise. Mas existe uma, não é que seja pior... Mas existe uma outra, são pequenas crises que fazem você não viver. Vive sempre em eterno conflito, que vem de vários lugares. Ela pode ser, por exemplo, quando você deseja algo e não consegue. Então, é, vira assim, eu quero, mas não consigo. Eu me esforço e não dá certo. Cada um dos tipos de comportamentos do Enneagrama, que são nove, cada um deles tem um vício psicológico. Todos nós temos uma maneira de agir que veio lá da infância, em que eu adotei como critério uma maneira de pensar, de estrutura de pensamento. As pessoas perfeccionistas, elas convivem com a raiva. Então, são pessoas que sempre estão sentindo raiva. Elas não conseguem parar para se divertir. Elas, Elas se sentem mal quando vão se divertir. Então, elas trabalham de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça... Todo o tempo. Eles não conseguem parar, sempre estão fazendo alguma coisa. Na hora de assistir um filme, é capaz dela de levantar e lavar lá a panela da pipoca. Entende? Então, elas estão sempre ali, ó. E isso gera nelas o quê? É, gastrite, gera câncer, gera enxaqueca, né? Dor atrás dos olhos, dá vitíligo. Todos esses tipos de doenças psicossomáticas, né, que vem da emoção. Cada um deles reage de um modo. Né? São as pessoas que estão em estresse muito violento, estão sempre muito mordendo. As pessoas de padrão 2 são as pessoas que têm como vício o orgulho. Então elas não percebem, né? Dificilmente eles vão entrar em depressão porque eles vivem em função de ajudar os outros. Então eles estão sempre querendo ajudar o outro, dificilmente ela vai entrar em... em como é que eu posso dizer? vai entrar em depressão, mas ela pode se tornar uma pessoa braba, uma pessoa assim, em alguns instantes, né? Se torna violenta, ela parte muito pesado, magoa pessoas, tá? Então existe esse descontrole emocional. Dificilmente também vai tomar remédio por um longo tempo, mas ela vai ter um, uns estresses muito violentos. Cada um desses estresses podem ser não é controlados para aparecer, mas depois que ele aparece você consegue eliminá-lo, consegue neutralizá-lo. As pessoas de padrão 3 são pessoas que vivem, elas não conseguem escapar da competição. Ah, eu duvido que você consiga jogar uma pedra e acertar aquele passarinho lá. Ele vai jogar para acertar. Ele vive preso da sua própria vaidade uma própria ganância, ele se cuida tanto que até para o cara sair de casa, um padrão 3 escova o cabelo, passa duas horas lá se arrumando para arrumar o cabelo, quanto mais o resto. Né? E está sempre planejando para, é, para vencer, para ganhar dinheiro. Nova meta, nova meta, nova meta. Agora, aqui é as pessoas de padrão 4 são as pessoas borderline, são pessoas que vivem com uma depressão. Na verdade, eles usam... Essa, essa essa depressão como uma ferramenta de manipulação das outras pessoas. Ele não sabe disso, mas então ele, né, ele entra na depressão lá para movimentar outras pessoas emocionalmente. Né? E são as pessoas que tomam muito remédio, vivem deprimidas, vivem com ansiedade, e aí vão tomando remédio, tomando remédio controlado, né ficam presos naquilo ali. Eu conheci uma pessoa que, na verdade, é a pessoa que, que se tratou comigo, em que ela tomava mais de 15 Sim. anos, não sei se era ritalina ou sertralina, e ela não conseguia largar. Quando ela veio fazer o trabalho conosco, que eu ensinei ela isso aqui, ensinei algumas coisas a respeito do padrão número 4, ela parou de usar, nunca mais usou. E qualquer um pode parar. Lembre-se, as crises emocionais, elas são geradas... Por várias coisas, mas ela vem sempre pela parte teórica. Quando você fica pensando alguma coisa, isso vai influenciar a tua parte emocional que vai fazer aparecer a doença na, no teu físico, no teu corpo. A maior parte das doenças, a maior parte pessoal, eu diria que 90% das doenças são psicossomáticas. Vem do teórico, que passa para emocional, que vai para o corpo. Então, eu tenho uma, uma parente minha que tem dificuldades, tem alguns problemas do rim, se não me engano. Um rim parou de funcionar, o canal, bom enfim, tem lá algumas coisas. E ela está fazendo um trabalho de mentalização de que está voltando tudo. E ela tem conseguido superar muitas coisas aí com isso. Tem muitas pessoas que superam, chama-se pelo poder da mente, mas não é poder da mente, não é isso. O poder da mente dá a impressão que tem algo fora, você tem que tomar alguma coisa, fica lá e vai... Não, todos nós temos isso em nós. Todos nós podemos fazer a nossa mente influenciar o emocional, que vai influenciar no corpo físico, vai curar o corpo físico. Né? Por exemplo, vitiligo é uma doença da, da cor da pele, em que o fundo mais importante é o fundo emocional, é a pigmentação da pele. Então, se você conseguir controlar o teu teórico, vai mexer no seu emocional, que vai mexer no seu físico cada um tem um jeito de ser. E tudo isso é possível mudar. As pessoas de padrão 5 são as pessoas que ficam muito mentais, ficam viajando na maionese. Então, e é o que acontece? Elas viajam tanto na maionese que elas criam um mundo só delas. Ele cria um mundo particular. Um mundo de ideias. Ele fecha os olhos e vive aquilo. Tá? E aí é o que surge do autista. Né? O autista é aquele que é isolado. Ele está lá viajando. O o esquizofrênico é a mesma coisa ele, quando ele, quando ele vai para a esquizofrenia, é terrível porque eles começam a enxergar coisas né? pessoas, eles começam a falar com as pessoas, eles dizem assim ó, oh, nossa a luz que eles estão me vigiando vão trocar meu sexo, vão fazer coisas comigo, e não tem nada a ver na verdade, mas para eles é verdadeiro isso, porque a mente é muito poderosa a mente cria uma imagem e aí é capaz ela acreditar que aquilo é verdadeiro e vai viver tem um livro chamado Uma Mente Brilhante, é fantástico, fala. É isso, é um, vi, um, vi, um livro baseado em fatos reais. As pessoas, de padrão 6, são as pessoas que têm medo de tudo. Então, observa <risos> com a Covid. Se você chegar perto de uma pessoa 6, assim, a primeira coisa que ela faz é pôr máscara e pede para você pôr a máscara. Tá lá na, na fila de banco assim, ela pede, ó, se afaste. São as pessoas que têm muito medo, então vivem em função do medo, perdem a sua vida em virtude do medo, porque fazem sempre as coisas certas, do modo certo, buscam agradar as pessoas por causa do medo, elas querem se sentir protegidas. E são as pessoas hipocondríacas, né? Tem medo, dói aqui, dói lá. Ah, eu peguei a chuva, agora vai me dar gripe, vai me dar... É, é, vai me dar pneumonia. Tá sempre numa choração assim danada, certo? Padrão 7, essa na verdade não fica doente, não fica doente direto, mas ele fica preso numa ansiedade violenta, ele sente raiva também, entende? tá sempre assim, nada vai dar certo, e é muito desconfiado, vira uma neura. Também tem uma neura, ele gosta de festa, gosta de bagunça, mas tem uma neura lá, o que, que, é? Que, que é? O chama dele nunca para. Os números 8 são as pessoas que eles, na verdade, não perdem a o controle emocional, mas eles se tornam violentos, eles são assim, entendeu? ele parte para pesada e quando dá alguma coisa errada, ele vai ficar quieto, ele vai ficar arquitetando o que ele vai fazer para se vingar, e vai se vingar, e quando ele vai se vingar ele vai no ponto fraco, então é, um, é uma espécie de descontrole emocional. As pessoas do padrão 9 têm uma confusão mental muito grande, então eles ficam presos lá, numa emoção que eles não sabem se eles gostam, não gostam, e eles aceitam tudo, né? ele não consegue lutar pelo que é dele. Entendeu? Ele né? fica lá preso, sente muito medo para fazer as coisas acontecerem. Então o que acontece? Cada um de nós está preso a um tipo de emoção. E essa emoção vai gerar um estrago em nós, na parte física e nos resultados que eu quero. Se eu quero prosperidade, com esses descontroles emocionais não vai ter. A prosperidade aqui eu quero dizer o conjunto, tá não é só ficar rico, né porque o três vai ficar rico. Mas isso não é felicidade, isso não é um controle emocional. E é fora que você vai poder ajudar outras pessoas, porque você começa a conversar com outras pessoas. Nós temos uma técnica aqui chamada é, identificação interna. Então quando você começa a sentir alguma dessas emoções, é porque você entrou nela. Ou ela entrou em você. Então você está preso nela e naqueles momentos vai ser muito difícil para você. O que nós falamos aqui, ensinamos, é você não entrar na emoção. Mas também viver a emoção, não é tirar a emoção, nada disso. Porque se não houver emoção, não tem tesão de viver a vida. Agora, quando você tira essas coisas que atrapalham, a vida se torna deliciosa. Se você quer realmente mudar de de vida, que é realmente viver bem, feliz com as pessoas, não importa quem, vai para o autoconhecimento e comece a aprender como funciona o Enneagrama nas emoções. Beleza pura, pessoal? Então, cadastre-se aqui, né inscreva-se no nosso canal, dá um like ou dá um dislike, vai para o Instagram, vai para o Facebook, lá tem outras informações muito legais. entre em contato se você precisar. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Obrigado!